Me sinto adorável neste lugar. Ai, ai, Kelly Martins, quero usar mais este cenário. Ficar mais tempo aqui, né? Nossa! Olha que delícia. Fica tão gostoso a gente conversando assim, vocês aí no sofá de casa, e nós aqui... É, no nosso sofazinho, na nossa poltroninha. Nosso bate-papo. <risos> e olha só, hoje o bate-papo tá muito especial, viu? O dia das mães tá aí, né? E você não comprou o presente da sua mãe ainda. É, nós sabemos. Por isso, a Mari Verdão foi até o comércio de Três Lagoas para te ajudar a ter uma ideia e também mostrar o que as lojas né, preparou de especial para sua mãe. Ah, muitos itens estão em promoção. Acompanhe. Olá galera, tudo bem com vocês? Olha, tô chegando aqui no centro de Três Lagoas, porque tá chegando o dia das mães e eu quero falar pra vocês que tem muita novidade que você pode presentear a sua mãe, viu? Desde você que é esposo, você filho e até mesmo você mamãe que quer se presentear. Bora comigo então? Tamo pronto. Bom, e como vocês podem ver, a minha primeira parada é aqui na Roupe Lingerie. Olha essa vitrine que maravilhosa. Entrando aqui, ó, nós já vamos falar com a Larissa, que já me apresentou a loja, já mostrou as novidades. E Larissa, fala pra gente, o que, que a gente encontra aqui? Gente, aqui vocês encontram o presente perfeito para mamãe de vocês. E temos para todos os estilos. Temos para mãe moderna, temos para mãe básica, estilosa. Então, aqui você encontra o seu presente perfeito. E olha, gente, lembrando que aqui na Roupa ó, tá com um desconto especial e brindes também para o Dia das Mães. Então, corre para cá. nossa segunda parada é aqui nas óticas éticas porque se você quer presentear a sua mãe com um óculos de sol ou um óculos de grau, o lugar é aqui. Vem comigo porque a Nayara já tá aqui, já falei com ela, já conheci a loja e aqui também tem promoção, não é mesmo Nayara? Tem sim, Para esse dia das mães a gente tá com uma promoção imperdível. Comprando o seu óculos de grau completo, no segundo par, a armação ou um solar, vai de brinde, totalmente grátis. Olha aí gente, então vamos supor que você vem aqui fazer a sua armação, o seu óculos, o óculos de sol já sai de grátis? É, ele tem a opção de escolher ou o óculos solar de brinde para dar para a mamãe ou fazer a armação e a mamãe pagar a sua lente. E a gente está falando para a mamãe, mas você também pode vir aqui comprar um presente para sua esposa. Por que não? Aqui tem todos os estilos para todos os gostos. E olha, óticas tem que ser ética. Bom, e saindo aqui das óticas éticas, a gente vai atravessar a rua e aqui na Mônica Mix, porque mãe gosta de calçado confortável e estiloso, né? Então vem comigo. Bom, e falando em moda, conforto e estilo, eu estou na onde? Mônica Mix, claro. E a Ju tá aqui também para falar do Dia das Mães, que tem um sorteio muito especial, não é mesmo, Ju? É verdade, Mari. Aqui na Mônica Mix, em qualquer valor em compra, você vai estar tá concorrendo a uma bolsa linda da Santa Lola. E você vem, faz as suas compras, preenche o nosso cupom e já vai estar tá concorrendo. Olha só, gente, qualquer compra. Então você pode vir aqui, comprar uma bota uma rasteirinha, enfim, qualquer compra para já estar participando. Porque não pode deixar de participar, não é mesmo? Exatamente. A sua mãe merece Mônica Mix. É a mamãe que gosta de andar bem perfumada, bem maquiada, eu já estou aqui no Boticário da Rua Paranaíba, aqui no Centrão de Três Lagoas, e a Dani vai contar pra gente o que temos de especial aqui para o Dia das Mães, Dani. Tudo bem, sejam bem-vindos. Então, nós temos vários kits que foram preparados especialmente para o Dia das Mães, sem contar lançamento de perfumaria e também promoção masculino e infantil. Olha só, gente. Então, ó, tá passando aqui, ainda não comprou o presente da sua mãe, hoje é terça-feira. Eu tenho certeza que você tá deixando pra última hora. Vem aqui no Boticário, fala com as meninas, que tem muitos kits. Desde aquele perfume mais é, suave até o mais forte, né, Dani? Temos, temos os mais marcantes, mais florais e também, pra quem gosta, os mais fresquinhos. E eu só, e ainda toda a linha de maquiagem. Vem aqui pro Boticário. última parada é aqui na Meninas Academia, exatamente e aqui é um presente pra você mãe mesmo se presentear cuidar da sua saúde, né Do seu auto, da sua autoestima então vou mostrar pra vocês o diferencial das meninas, que na verdade nós já falamos por aqui, né, mas você pode acompanhar de pertinho que é a área Kids, vem comigo E olha só, como eu falei pra vocês aqui na Meninas Academia, tem espaço Kids. Você pode vir cuidar da sua saúde e o seu pequeno fica aqui, ó, assistindo um desenho, desenhando. Fica sentadinho aqui, ó, não tem problema nenhum. Então corre pra cá, se presentei, porque você mãe merece ser maravilhosa, mais ainda e ainda cuidar da sua saúde. Viu só como você pode se presentear e também presentear a sua mãe, a sua esposa, de qualquer forma? O que não pode é deixar passar esse dia em branco, hein? Tá chegando, então você pode aí, ó, tem uma semana praticamente pra você escolher um presente bem bacana. Agora bora pros estúdios porque tem muito trabalho por lá.